você pode fazer as novas simulações do crédito no novo simulador da Caixa Econômica Federal. Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A Caixa Econômica Federal fez algumas modificações aí, ou seja, incluiu algumas modalidades de crédito. E muitas pessoas às vezes ficam com dúvida se o crédito funciona para construção, se funciona para compra de imóvel novo, usado, o que, que vai aparecer. E eu decidi, eu tava indo embora, tava aqui agora arrumando minhas coisas para ir embora, mas eu falei, não, eu vou gravar esse vídeo. Pra postar aqui no canal para ensinar as pessoas. Eu já havia feito alguns vídeos aqui mostrando como funciona o simulador, mas está na, na, na versão antiga e muitas coisas novas foram criadas pela Caixa Econômica Federal. Como eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o um novo financiamento com o IPCA, o que já tinha financiamento mais ATR. E entrou agora um último vídeo que eu fiz aí, um dos penúltimos vídeos que eu postei no canal, que é os juros fixos. E muitas pessoas têm dificuldade de saber se funciona também para construção, se não, então eu decidi gravar esse vídeo para mostrar aqui na tela do meu computador e eu quero te convidar a entrar aqui na tela do computador e se você já gostou do assunto desse vídeo, óbvio que eu não posso deixar de pedir para que você me ajude a clicar e curtir o vídeo e não se esqueça de clicar também aqui no botão vermelho inscrever-se. E acionar o sininho para dar aquela força e ajudar o canal a crescer. Rumo aos 30 mil até dezembro de 2020 agora, tá bom? Tô contando com você, então vamos lá para a tela do computador. Vem comigo, vamos lá. Então aqui na tela do meu computador fica mais fácil mostrar para vocês como é simples fazer uma simulação com esse novo simulador que a Caixa já lançou agora em 2020. Com todas as modalidades de crédito oferecidas pela própria Caixa Econômica Federal. Então você vai colocar aqui simulador, simulador da Caixa. Ele vai entrar aqui, ó, simulador da caixa habitacional. Você vai clicar aqui e vai cair exatamente nessa tela aqui, dados iniciais. Se não cair nessa tela, que nem aparece aqui, ó, simulador da caixa, que ele cai na etapa 3, né? ele cai na etapa 3 porque eu já faço várias simulações, então ele já deixa pré-configurado aqui as informações, mas é só você clicar em voltar aqui a etapa anterior, se por acaso você já fez algum dia, que ele vai cair aqui na etapa dados iniciais. Aqui é só você selecionar quais as opções, a opção que você deseja, então como eu disse, a Caixa Econômica Federal tem a opção de financiamento imóvel novo, imóvel usado, lembrando imóvel usado, não entra no programa Minha Casa Minha Vida, existem pessoas que me perguntam lá, ah, e para construção, como é que funciona? Essa aqui é uma simulação de financiamento, você pode colocar aqui a parte de construção, tem os próprios hoje imóveis que a caixa está oferecendo com algumas vantagens, tem alguns valores diferenciados de mercado, você também pode selecionar aqui o financiamento para os imóveis da própria caixa e você também pode colocar a reforma ou, ou ampliação do seu imóvel selecionando aqui para fazer a simulação nós vamos fazer uma aqui na aquisição de imóvel novo que é o padrão você vai colocar aqui o valor do imóvel que você pretende comprar lembrando é o valor da sua cidade do teu desejo como você quer comprar que nós estamos fazendo uma simulação e aqui vocês podem brincar e colocar as informações que vocês querem tá vocês vão selecionar aqui obviamente a cidade de onde vocês estão eu vou colocar aqui a minha para a gente poder ter uma, uma ideia certinho, tá? E eu vou colocar o valor de 200 mil, tá? Esse 200 mil para Curitiba, gente, só para vocês terem uma ideia, ele, ele tá dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que, que acontece? Lembrando que o que limita para Minha Casa Minha Vida é o valor do imóvel e também a renda tá bom? já vamos falar sobre isso aí se eu possuo imóvel nesta cidade eu clico aqui ou seja, o que vai acontecer na simulação? não vai aparecer para mim o programa minha casa, minha vida, porque se eu já tenho imóvel, automaticamente por mais que esteja dentro do programa minha casa, minha vida o valor e a minha renda, não vai aparecer essas opções, e auto automaticamente se você não tem, você vai deixar desmarcado, você vai prosseguir na etapa, bom, aqui você vai colocar o CPF de vocês, tá? o número de telefone e uma renda mensal então aqui na renda por exemplo, se eu deixar lá 3.500, eu vou me enquadrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida porque estou dentro do limite de renda dentro do limite de valor e dentro também por não, das condições de não ter imóvel se eu colocar aqui 10 mil reais por mais que esteja dentro do programa Minha Casa Minha Vida o valor e as condições, a minha renda foge, então é preciso você colocar aqui a renda familiar, você está comprando seu imóvel com a tua esposa com a tua namorada, com alguém, é a renda soma, a renda bruta familiar então eu vou deixar aqui minha renda de, vamos lá, 5 mil reais, tá, pra gente fazer, fazer um cálculo, ah se você, Guimarães, mas a minha renda de 3.500 Coloca 3, 500 não tem problema nenhum. Eu vou pausar aqui para colocar o meu CPF e já volto. Bom, já coloquei o meu CPF ali em cima, tá? Só tá meio escondidinho para não aparecer para todo mundo. E aqui você vai colocar a sua data de nascimento, ou seja, eu vou colocar qualquer data aqui, dia 1 de 1 1988. Tá, vamos supor que essa seja a sua data de nascimento. Lembrando que é importante vocês colocarem a data, se tiver comprando duas pessoas, né? Ou mais pessoas, sempre a data de nascimento da pessoa mais velha. Isso é importante colocar aqui. E vocês vão clicar aqui em mais essa informação em aceito ser contactado pela caixa? não, deixa desmarcado possui três anos de trabalho em regime FGTS? se você possui alguém que está comprando, possui Clique aqui porque vai aparecer algumas condições de financiamento para o FGTS, como Procotista, se por acaso tiver, se não, você deixa desmarcado. Se tiver mais de um comprador, lembrando aqui, você vai clicar aqui, se não, você vai deixar desmarcado. E se você quer ou não quer ter um relacionamento com a Caixa, clique em prosseguir, ele vai abrir as condições. Opa, nenhum produto foi encontrado para os dados informados, ou seja, dentro de Curitiba, não tem nenhum imóvel, não consigo a caixa não consegue me oferecer nenhuma, em nenhum financiamento dentro dessas condições, então eu tenho que refazer aqui, imóvel novo, 200 reais realmente vai ser difícil gente conseguir imóvel de 200 reais, me perdoem, vamos prosseguir, vamos voltar aqui na próxima tela, vamos lá, agora sim, bom, aqui a, a caixa vai oferecer, como eu falei, todas as quatro opções, vamos dizer assim de financiamento, a padrão SBPE mais TR, o Minha Casa Minha Vida porque está dentro das condições, o SBPE mais IPCA e o é taxa de juros fixas, eu também já fiz alguns vídeos falando de todas essas condições, dá uma olhadinha aqui no canal, com certeza vai estar aparecendo aqui em cima para você alguma coisa, espero que se você tiver interesse clique ali para você ver esses vídeos, vai fazer muita diferença aí com algumas dicas importantes sobre, eu não vou entrar em detalhes aqui da melhor ou pior, só vou fazer a simulação para esse vídeo não ficar muito muito grande. Aqui embaixo a própria caixa mostra um comparativo do IPCA com a TR, é importante você analisar isso daqui, tá? eu posso criar um vídeo para falar somente desse gráfico aqui, mas nós vamos prosseguir aqui na tela, selecionando a opção padrão SBPE, né, que é a taxa referencial mais juros, taxa balcão. E Mané, essa taxa está alta, ah, eu queria uma taxa melhor, é possível? Sim, você vai ter que clicar lá em relacionamento com o banco e ele vai te aparecer algumas outras opções, tá? mas é aí que muitas pessoas reclamam, porque quando você quer ter um o relacionamento com o banco e faz, você tem o valor das taxas menores, realmente o banco vai te oferecer se você quer se relacionar, se quer namorar com ele, então aí existe muitas coisas que é cartão de crédito, passar tua conta salário para lá, mas vamos prosseguir aqui para não ficar muito grande o vídeo como eu falei, então vamos lá, valor do imóvel 200 mil, o prazo com aquela data de nascimento consigo fazer até 420, tá, o banco financia 80% e eu vou precisar dar 93.700 e pouquinho de ato, porque o valor da renda que eu coloquei ali de 3.500, reais, 30% da minha renda vai chegar perto 1.028, vai ficar ali acho que 1.050, alguma coisa assim, 1.028, 30% não pode ultrapassar. Então o banco consegue te financiar o imóvel? Sim, desde que você tenha 93 mil reais de ato para você comprar esse imóvel. Guimarães, então eu não vou conseguir comprar porque eu não tenho esses 93 mil. Como é que eu faço? Você vai ter que diminuir aqui, ou aumentar a sua renda, tá? não existe milagre. Guimarães, como é que funciona então a prestação? Você está pegando uma taxa balcão de 8.5, você vai ter a primeira prestação de 1.028 e a última prestação 279 reais. Quero saber, Guimarães, como é que fica todas as prestações? Você vai clicar aqui em demais prestações e vai te aparecer da primeira prestação até a última prestação na tela. Se você quiser imprimir e salvar para ter todas as simulações certinha para você fazer um comparativo olhando no papel, você vai vir até aqui embaixo rolando a tela até aqui embaixo, você vai clicar aqui, ó, e imprimir simulação, vai te abrir a tela aqui para você poder imprimir a sua simulação e aqui vocês podem brincar e voltar nessa tela aqui, ó des é, refazer a simulação, ele vai voltar desde a primeira etapa e voltar a etapa anterior para selecionar uma outra situação, você clica aqui, então aqui eu consigo verificar pelo programa Minha Casa Minha Vida vamos clicar aqui no programa Minha Casa Minha Vida sei que o vídeo tá ficando um pouco alto, mas ó, já diminuiu, eu consigo nesta renda ter um subsídio de 1.252 eu vou precisar ter uma entrada de 81 mil vou financiar 117 e vou financiar em 420 em 360 como é que fica a prestação os juros ficaram menor mas você diminuiu o prazo. E Morais, eu quero alterar de saque para price na né? tabela price para ver como é que fica. Só você clicar em alterar. Eu aconselho você vir aqui e zerar este esse valor de 80 mil e trocar para TRTP, ou seja, tabela price e clicar em calcular. Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Ó. A tabela Price, ela diminui o valor da entrada, tá vendo? Por quê? Você vai financiar um pouco mais, você vai ter o mesmo subsídio, mais a prestação, o juros é o mesmo, a tua prestação, lembra que aqui era mil e pouquinho e aqui era quase 300 se não me engano, 400 reais, ficou a mesma coisa, porque ela fica linear o valor da prestação. Isso é importante? Bom, aí você vai analisar, lembra com aquele gráfico que eu mostrei para você? Se você dá uma olhadinha, você vai ver que em torno de 6 a 8 anos, você consegue chegar muito próximo pagando mil e 28.030 mais ou menos chegar naquela prestação depois de 7 anos começa a baixar a tua prestação e aqui você vai ter sempre em 3 em 30 anos o mesmo valor Praticamente de prestação e vai aumentar um pouquinho porque ainda tem a TR. Então a mesma coisa para imprimir, para fazer tudo, para não ficar muito grande. Volta na etapa anterior, seleciona o IPCA. E Marais, o IPCA fica mais barato. Ok, em IPCA você vai precisar dar uma entrada maior. Na tabela SAC você vai financiar menos também, vai financiar 80%. Mas olha o valor da tua prestação. Muito menor, mas isso não é para todo mundo, você vai precisar ter um ato um pouco maior para se enquadrar dentro dessa situação, tá bom? E juros fixos, Guimarães, como é que funciona? Só você voltar aqui, tabela de juros fixos, taxa balcão, vamos ver quanto que está o juros da tabela, 9.7, tá bom? Você vai ter a mesma prestação, ó. aqui ó, na tabela saque. Você vai ter os juros fixos, que é 107, e você vai ter 1029 com essa taxa fixa. Gente, viu como é super fácil fazer aqui a questão dos números, modificar os números, colocar as informações? Espero que isso realmente tenha te ajudado, mas você verificou que quanto maior a entrada, melhor fica a situação dos do juros, melhor fica a situação, a questão também da prestação, e eu quero justamente ajudar vocês a conseguirem a realizar este sonho, que é comprar um imóvel da melhor forma possível. Ao invés de ficar dando 20%, financiar 80%, que você dê 50%, 60%, 70%, 80%. Mas para isso, eu preciso que você conheça algumas estratégias de ganhos rápidos, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que de certa forma você consiga realizar o teu sonho muito mais fácil, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, um forte abraço e vejo você nos próximos vídeos. Tchau!